GG Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Ha. Ai! Lol, wow, do nada, tá ligado? Bora, hein? Vamos bora, se divertir, bora, galera, Bora, velho. Tá gravando aí? Olha aí, todo mundo. Aqui Tá. Aqui tá gravando, Aqui tá então grava bora. lá, mesmo. Tá gravando? Bora ainda, Duduzinho. Do Toma aí, né, Guriano? Tem que fazer, né? Você se manda. Vai passar Cora, pro cimentinha lá. Caiu a smoke no meio do Xuxa. Vai que que eu quero pro pela fubão, minha mãe. Deixa eu. Pega nas costas. Flip, pega. Só mais o lip, mais um lip, mais um lip um do Dudu. Ele voltou, ele tá com 10 de vida. Boa, boa. Só, só eles, ele. só eles. Vai ser B então. Inclusive, nip deep é meu. Inclusive Nip. é meu. Tá. Um bem, mais, um bem. Um bem, mais um B, mais um B entrando. C4, eu acho, guys. Pode ter passado piscina assim, né, aí já, Dudu. Boa base. Nip 1, um, Nip 1. Pega o Toma, B. Plantou. Ele acha só que foi banana, né? banana. Boa, boa. Ah, boa, guys. Isso. <risos> Tranquilidade. <risos> Você segura, eu só não tenho a banha, mano. Eu tenho a -se Os caras tem que explodir juntos. Dois Tô indo pra HS. Tô Eu da boca, do o, o NIP aqui da boca, cara guys. É possível, o né? NIP. Vou colocar lá pro NIP. Puxar o pro NIP. Tem um NIP, flash. Boa. Boa. Boa. Tem moite. Não vem aí, Tapete, tapete. NIP. O NIP. Passou da área 2, passou da 2, Taco. Passou Taco. Boa. Fecha, chuxa. Tá colando. colado colando. Fecha caiu. Fecha morto. Aqui da boca, aqui da default. Default. Traz o pilar, de traz de o pilar. Plantando já, já plantando. Para com mais É, fica no fade, fica no fade. na direita direita. Foi com você no fade, bora. Boa. Ainda. Outro jeito também, na cara? Outro meio. Base de baixo, para você, vai. É, eu tenho banho com vocês da guys não? Desmoquear, eu acho. Sei lá. Colocaria dois. É pra B, é pra B, é pra B. Tá bom. Vamos lá. no bug, guys. Pede. Buguei, buguei, buguei. B nas costas. BCT, morto. Mais entrada. Mais Tempo, tempo, tempo, tempo. Deixa eu ganhar na piscina já já. Mais um. Mais ganhar na Mais dois, dois, dois, dois. Mais um. Tá bom, ok. Nice! Boa, pô. Boa, pô. Isso aí, galera. Boa, Otaku. Não sei nada, Otaku. Vou deixar eles lá o meio, tá? Eu que buguei meio. Jogada. da. Tô, tipo aquelas smoke deles. Tapete, tapete um. Vai ele. Boa, picando morto. Pode ter xuxa ainda. Ó, tá. Vem sair daí, tem de boa. Tem Boa, tô melhor sair do tapete agora. Bota nada a... meio, Taco. Bota tá com... medo neles. Meio, nada. Meda é com você aqui. É. Perdeu do meio Tás com gay. você. Árvore. Árvore e muro. Boa. Nice. Repete que você faz. Pegou, vou chegar fazendo agora a na porra do sino, mano. Ela luta peixe ainda. Aham. Vou levar carro. Só volta uma maciota na hora ali. Pirei, guys. Vou entrar no B. Deixa ver. Vou B, mais no B. dois, mais dois, Aldo. Eu entra. Dois entrando, mais um, desbloqueei. Piscina. Fiz HE. Fiz bola e HE, guys. Piscina. It's it's it. balling, guys. Piscina. Okay. piscina, piscina e PTT1. Eu tô piscina, piscina agora, velho. Dá na agora. piscina, dá na piscina, dá na piscina. Só tiver da smoke. Tá na smoke do caixão aqui, SPA. Smoke do caixão, smoke do caixão. Vai pra dentro, Cleo. Vou melhorar com o Pode 3D aqui. Pode ficar com NICE! Lato. Boa, garotado. Boa, garota, tem, lá. Na... Nossa, lá, porra. É isso, Nossa muita mina. Segue. Cego. Tem dip, tem dip. Passou o arco, passou arco. Mais um arco. Mais um, mais um. arco. Tá. CT1, Morto, CT. Pode entrar pro bom e na smoke. Tá, mano. Tá ops. nada. Tá perdido. NICE! Isso aí, porra. Era forçadão não, não. Tá pegando a atleta, Pode Peguei. Tendo pra lá, não, tá? árvore, tá, tá, tá, tá. okay, árvore, árvore. Nada. Toma no Sim, tô magando pé, sentou na HS. Envole. Ah, pode. Vocou mais uma Boa lata. Bom o você, HS, todo ah, Toma HS meio. Morreu. Deixou. Smolver. Tá tem de um. Tô fechado no banco, fechou tá, Toca essa. Tô notarique. Tô comendo bombião. Bombião, chacara, chacara, chacara. Ai, cara, tinha cara, já cara. Tinha tá Faz um. Nice! Nice, aqui. Boa. Boa. Ai, se, porra. Boa, tá aqui. demais, Vou deixar, Ei. vou deixar. Aqui, mano, ele tá vindo, velho. Vou jogar do barco, onde tá. Bola meio, tô cego. Ó, ah. virei. Vou bagar aqui, tô aqui tô é. Não sei se entrou, guys. Uh -huh. U -u um Dip comigo. flip morto. vou Morto Tá, ah dá, Mais um nip, de eu acho, Pops. É, talvez. Nip é meu, nip é meu. Agora. Guys, acabei isso aí, baixo. mano. Guys, bagar por cima. Entrando, si. Entrando, si. Entrando, dois mortos. Boa lá! Boa, cara. nice. Boa! Na real, opa aí... É, bola aí, bola aí que é bom, na real. Nada. Deixa eu chegar, é... Fica você aí. Eu vou pra lá. Fico. Morreu, bola em curta. Caralho. Vou jogar dois nips aqui, Alberto. Você tá sozinho, ah. Taco. Em cima da árvore, um tomou tá. varada. Deu outro. Deu outro. Cada de uma escondida, eles nem smokearam. Deixa eu smoke, viu? Lá pros 40 eu vou querer o B. aqui, mano. Tudo bem, o morto. Só um, só o, só Só um. saí pra B. B. Smoke um, guys. Excelente, eu excelente. não queria abrir na mira aqui. Excelente. Excelente. Na mira aqui excelente. Excelente. uma opa aqui pra você se você quiser. Voltado. <risos> Tô voltando pra lá, velho. Okay. Tá abrindo B. Três B, guys. É então, um pelo menos. Eita, outro meio. B é um aqui na boca. Você, Você vai comigo mesmo. Nice. Nice, boa. Aquela bijadinha, né? Lastro ainda. É, ele tava lá, pô. É olhada, uh, quando... Vamos pegar esse meio? Bora. Bora. Dois, três e... Nada. Vou os o um, Ó, um, os ó um moro de mira. Então, os Gira tá, os Tira esse cara da é. B. fala que alguém é comigo? Tá Tô lá. lá. Decoy que eu faço. Toma! Vai é. tá fazer uma outro. Mais um. Quase. Mais um que bangou. Um. Só vem, só vem. Eu vou plantar. Base. Okay. Base. Vou morrer, vou morrer. Dead life já, ó. Dead life. Dois bases, mais romel. um. Mas só tirar a mira, só tirar a cara. Nice! Oh, tira sim. Nossa, Nossa Eu, tirar a mira. Alguém quer uma flash não. também? Não, não, tem a doce. Peguei CT. Pegou. Caixão e base, guys. Pois não, cara, vamos bloca, caixa, bloca, pode não cacaxi, vamos. Desbloca, desbloca, pode balar, pode balar. Morto lá, morto vai e atrás. Morto. Base? É, é, base. Mais um, um passe da base, morto. É mais, mais um cachorro então tá, pode, migas, ver. pode vir, Gass, pode ver Fostas é minha. Eu já logo, né? tá, Novas, base. Nova base, aí. base, eu acho. Dois bases, dois bases. Não, foram eles. Tô de mira, base, sai. a banana. Tô, tô Passei, tava, tá? passei. Tava, de um de 20. trás. Mais um morto. Boa! Ah, it's it's it's tarde it's demais. calma campa. Campa, picando. O Matar o Que, que é, isso? Três HE. Botando. Tem uma cara da caverna, viu Dudu. Pela janela, um taco. Baixa o Kogô, acho. Ah, não é galinha, vai tomar no cú galinha. Eles vão aqui biblioteca. Não, precisa de nada. Dá C4 pro Dudu, Eilato. É morto. Vem, vem na biblioteca, passando leap. Passando com você, não é Deixa eu descobrir aqui, guys. Passando é o stack ainda. Não vem nada. Nada bomb, esse aqui é baseball. Vou plantar. Nada HS. Praí, biblioteca. Botei fundo do bump a gente guardar depois. Beleza, vou olhar o tapete quase. Ah, é, eu achei um tapete. Biblioteca 1. Tentaram. Go, um meio me lado Vou prepara uma explosão aqui já. Vou Dropa flash minha... Dropa tá. flash não, não, não, não, Eu... vou entrar. Um calma, cara duvido, calma, calma, calma. Vou pegar o da base e vocês entram. Tá, ah. tá. Tô segurando a um. Morto. Acho que vai da pé. Vou a tripla. Vou ter que atrás. da tripla. da tripla. minha, nada. base. nada base. Eu tenho dois saques também. Peguei só que eu outra base. Eu vou virar pega, guys. aí, pegar esse bloco aqui, ó. Eu pego, eu pego. Renova a base, pô. vou renovar. Eu duvido que eles vão vir, velho. Peguei base. já voltei já. Tipo, o entrando. da manhã, Opa em Gigas Ralei, pode bailar uma Baguei, segurando outra Um carro picando, dois carros picando, mato. Baguei e eu toco Tá desmocado, tá desmocado Bota o tapete Tem dois carros picando, mata nem smoke Tem uma muro, dois, dois, três B 3 B, 3 B, 3 B Acelera aí Quebrado, quebrado Quebrado, quebrado meadíssimo. Tô com medo dele, ah. lock Garante o leap, garante o leap, garante o leap Garante o leap aí Biblioteca chegando dois, um de algo cravado Alp, alp, alp Tô <risos> Tô cego Vou vazar o Phelps. Tá. Acumou, não tem ataque ainda. Cuidado Xuxa. Fica de costa a pro de Xuxa. Xuxa. Deu ataque de Alphys. Nice! Ah, Muito Vamos, bom, velho! Caralho! Cara, cara. Dripado eu... as não. faixas. Eu vou dropar uma faixa. Peguei. Alperi. Desbancaria a 10. Calma, calma. Paciência. Ah, tô pronto. Tô pronto. Já tô pronta, pronto, a vista. Pode fazer. Pode fazer. Vou pagar a Xuxa, calma. Paguei uma Xuxa, ganhei quebrado do lado. Bora. Pode pagar a Ola agora. Pode pagar. Paguei a Ola. Eu cobi, Bob. Quebrado, Febrado, quebrado. Vai um. dar Bob. Bo pra pra areia. Dois gás areia então. Posso dar da areia 2, guys. Bob morto. Quebraram, Ganha essa, ganha Boa. Boa. x 2 Eu, passei, eu tô olhando o Estou olhando ainda não, né? A brecha a é tapete, guys. Alguém tem que mirar. Vou mirar tapete. Tá. Só tô estrefando areia 2 aqui, Tá. Puxa um um, vamos deixa deixa deixa deixa um, deixa ela. Ela. Ela... Deixa deixa eu eu 10 tá com 10 Tô então em cima do coach co co Tá, co co co co co tá. Co tá em que... Nice!